O segundo, vou colocar Não tentar mudar a aparência. O que eu tinha colocado antes ela. É, apesar de existir a aparência, né? Pesar da aparência imperfeito contemplar <risos> a <da> realidade. <sus> <sus> <da sus> a ilustração ela dá vida para trás porque. É Queremos contemplar a realidade, todo mundo já cansou de escutar aqui. Né? A ilustração o que ela faz? Ela dá o apoio inicial com a mente. O que significa isso? A ilustração local. E, apesar da aparência perfeita, qual é a realidade? O que significa? Olhar o lado perfeito. Olhando o lado extorto e chegando perfeito. Certo? Alguém já pensou em querer consertar esses dados ali mentalizando? Vai ficar inteira mentalizando que é a aparência de, de, de ruptura dos atos. É a mesma coisa com uma doença. A pessoa fica a vida inteira esperando Deus, parece que abrir as luz, né? para tirar a doença que nunca existiu porque ela está perdendo. Então ela fica a vida inteira mentalizando, estudando, fazendo a meditação para consertar o problema que não existe. Então esses dois pontos são são os pontos chaves de como lidar com as aparências. Né? Primeiro, identificar. Vamos supor um problema, tal é, suposto problema físico. A pessoa olha, o corpo tem um problema. Então ela imagina. Aquela, aquela imagem do problema físico não está no corpo. hipnótico da mente, lembra da vibração certo? Bem, quando a gente faz isso, a gente separou a aparência, a mente nossa desligou a atenção do suposto problema que estava sendo visto num lugar errado, certo? está vendo algo é, como estando num lugar onde um que seja então esse é o primeiro ponto é, esse que é o sentido, tocar a posição é, da mente. Não estou dizendo que seja fácil fazer isso aqui, né? Estou é, dizendo que há é assim que faz. Agora, não é também impossível de ser se feito. Eu quero dizer o seguinte, não é que nem um passo de mágica é a pessoa fecha os olhos e desaparece tudo o que o PT aparentemente falou quer dizer que se for feito o princípio, como nós estamos dizendo aqui, a ilusão vai sumir e vai aparecer a realidade porque tem gente que é, eu estou falando isso, porque tem gente que fica muito presa à, àquela questão de aqui e agora então ela aplica o princípio absoluto, não aqui e agora a saúde é perfeita isso aqui é uma verdade imutável não é que nós temos saúde, nós somos a saúde se Deus está sendo nosso ser então a perfeição absoluta da atividade divina, ela está pulsando em cada ponto do nosso ser, todinho. Não tem nada fora da onisciência. Não tem uma célula. a ah, a célula vista corretamente, ela não é matéria, é espírito. Não existe nada fora da onisciência. Essa é sabedoria perfeita funcionando. Tá? Então a pessoa, nós damos esse princípio absoluto e a onde de lidar com as aparências. Não significa que a pessoa vai ficar escrava da palavra pura e instantânea. Isso eu quero dizer. Porque a pessoa ela aplica o princípio e fala assim, direitinho. Então ela, ela, ela, ela transfere, né? Essas ilustrações, elas são para ser transferidas para o suposto problema de cada um. Esse é o caso aqui. O laço que ela está simbolizando uma imperfeição. Então ele lembra da ilustração e fala assim, vou aplicar esse, esse sistema no caso do meu caso. Ele vai funcionar. Porque esse é um princípio absoluto. Isso aqui não é uma teoria que nós vamos falar, olha ah, pessoal, eu acho que isso aqui é assim, eu fiz um estudo, descobri que eu acho que isso aqui é assim. Isso aí sempre foi assim. Essa é a verdade que sempre esteve aí. tá? Agora, os princípios e as ilustrações, eles dão os meios apenas. É de tranquilização inicial, né? Porque nós somos o dia a dia. Nós temos que considerar isso. Não adianta a pessoa falar assim é, durante a meditação eu intencio tudo isso aí, mas eu saio do dia a dia, aí fica muito difícil. Esse é isso que eu sempre contei com esse vídeo. Então, se a pessoa carregou esse dia a dia, até hoje, como sempre, algo lá fora, primeiro passo, o dia a dia dela nunca foi exteriorizado, certo? Nunca a pessoa teve, saiu do mundo lá para encontrar pessoas, parentes, conhecidos, é, todo esse tipo de, de ocorrência que a pessoa até agora achou que estava acontecendo lá fora no mundo, determinado na mente a tem gente que vem de São Paulo hoje, né, achando que a droga, tudo bem agora onde aconteceu essa viagem? na mente onde se projetou essa imagem? na mente a realidade não aconteceu nada disso tá? então é, as aparências do mundo nunca estão na cor são só imagens mentais esse é o primeiro ponto Recebe essa informação que eu passei de um jeito diferente. Nunca né? um tipo, de, de capa assim, nossa, então até agora eu. esse <risos> negócio, né? Eu brinco, nós estamos tro é, trocando. O que é que eu estava, né? eu a gente estava falando? Pegou o gato né? E no mundo é o contrário, né? Pegou o gato Existe o. Um o primeiro filho de Deus perfeito, de gencião, é quem, a, ama, que a pessoa confunde um ser humano. Não? Então transitando que esse ser humano por aí, não existe lugar nenhum, achando que existe. Não? Então, a lei, elas estão o bebe para o carro. que então o mundo exterior é reflexo da nossa mente? Ele só está na mente. É o reflexo? É a própria mente carnal, vamos dizer assim. O mundo, não existe mundo exterior, na verdade. Como esse que nós estamos enxergando? Né? Mas esse que nós estamos enxergando é reflexo da nossa mente. É, mas ele não está sem exterior. Tá? isso que eu estou falando exatamente o que eu estou falando. Ele não é exteriorizado. Lembra o, o exemplo da janela? O Objeto lá fora. Vamos fazer de novo. achando que esse tudo lá assim, é, assim, é vermelho Faço a vida boa assim que cor que é vermelho, é vermelho, todo mundo enxergando o lado de cá sabe? todo mundo o, o, o, o, o que olha o lado de cá e é a cor é novo <risos> é místico não, tem quatro cores pessoal é? mas a visão da realidade não importa que a pessoa tenha é passado 10 ou 20 anos ou 30 anos olhando daqui para lá pela vidraça achando que esse objeto é vermelho porque um vislumbre da realidade que mostra a velocidade da, da cor ou das cores anula a ilusão certo? mesmo que a pessoa depois volte para cá e olhe lá está em vermelho, mas ela sabe que não vai ser mais enganado. Percebe? Nós senhora meditação, tem gente que pergunta assim, quando você faz meditação, tem experiências que somem a aparência que você enxerga o real? Aí então a pessoa fala assim, mas você então nunca mais enxerga como a gente enxerga os outros? Nós enxergamos, logo a enxergar como os outros enxergam. Mas sabendo que não é assim, isso é essa. Deu para entender? Se a pessoa viu que tem quatro cores, aqui, se olhar para ela, ela vai chegar vermelha talvez. mas ela não engana mais. Por que é importante a primeira experiência? É, as, as primeiras experiências, inclusive, elas não são, em geral, não são limitadas. São rápidas. São vislumbres, rápidos, né? Mas é tão rápido. E a pessoa vivencia aqui si, aquilo e voltou. A gente não louca aquilo. Aqui. Aconteceu, não aconteceu, não. aconteceu, não aconteceu. Com a prática, aquilo vai é, criando mais é, constância. certo, E está muito ligado à dedicação da pessoa. É evidente que a gente que optou por um tipo de vida é, no cotidiano normal. contínua porque um monte de danozinho inteira. Certo? Agora, a opção nós, é, deu em casa da seguinte maneira. Se nós estamos enxergando assim, não é para um casa. É um Senhor pretendo que nós temos à frente. Não é a escola da vida, não. Né? Nós não estamos aprendendo nada, nós estamos é, é, vivenciando enxergando o